Criada, então, a declaração retificadora de produção de uva, a primeira aba que o sistema abre da declaração retificadora é a aba parreirais. Então, aqui você vai ter, na lista de parreirais da propriedade, os parreirais que foram declarados na declaração que você está retificando. Então, aqui tem os seus parreirais, a propriedade, né? Com suas identificações, com espaçamento, área total, coordenadas geográficas. Você abre aqui, você consegue visualizar a coordenada geográfica do seu parreiral. Então, aqui estão, né? Cada parreiral. Você tem a lista das cultivares, né, com todas as informações que você apresentou. E aqui tem a situação que ela estava na declaração e na retificadora. Então, você pode atualizar da forma como você achar pertinente. Então, aqui tem todas as informações que você só vai alterar o que você acreditar que seja necessário alterar. Então, se, por exemplo, você teve alguma condição nessa safra que você esqueceu de, de informar, você vem aqui e coloca, por exemplo, ah, eu tive né, mildio em, uma, em algumas plantas. Então, você vem, coloca essa informação né e salva se for só ela. Agora, se você tem outras... É, é, informações para alterar a essa cultivar aqui eu tive que alterar que a produção ela não teve 1.500 de produção ela teve 2.500 quilos de produção então você vem aqui faz essa alteração confirma e confirma o parreiral e confirma as informações. É, se você, por exemplo, é, colocar mais uma cultivar nesse parreiral, você vem aqui, coloca, né? As informações. Bota enxerto origem, tipo de condução, condição da muda, categoria de produção, confirma. Uma vez que você fizer uma alteração dessa, em que você altera o número de pés, o sistema já faz a atualização do, da área do parreiral e ele vai te pedir para atualizar a coordenada geográfica do seu parreiral então quando você clica aqui em confirmar ele fala que como o número de pés foi alterado você tem que informar as novas coordenadas geográficas então ou você exclui essas coordenadas e inclui novamente manualmente cada um dos pontos do polígono ou você vem aqui no selecionar a localização geográfica no mapa e altera, então aqui vai estar o parreiral que você tá alterando. Você limpa ele, aparece aqui já limpa o polígono. E você vem aqui e coloca ah, é porque aumentou mais esse tanto aqui. O tamanho do meu parreiral você inclui as coordenadas. Ele atualiza aqui. Ele vai atualizar aqui. O tamanho pelas coordenadas geográficas, então você pode passar a selecionar essa informação como sendo a mais correta para o seu parreiral, e você confirma aqui embaixo. Selecionando o botão confirmar parreiral. Então, dando ok, você atualizou o parreiral, você segue para a próxima aba da sua declaração retificadora.